Segundo os índios Makushi da Amazônia, as lendas sobre a terra oca são reais e verdadeiras. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos de uma notícia bombástica e chocante que vem direto de muitas religiões como o Budismo, o Hinduísmo e também das tribos brasileiras indígenas como os Makushi. Os Makushi afirmam de fato que a terra no seu centro é oca e que lá dentro existem gigantes, existem criaturas místicas, sagradas e até cidades inteiras que dariam inveja a nós seres humanos aqui. Compartilhe o vídeo, deixe seu like e também se inscreve no canal. Hoje você verá o mundo por trás do mundo. Mas será que é real ou é apenas lenda? Pode crer que pelo menos existe muita coisa a se explorar na Terra ainda, pois até hoje o ser humano conseguiu perfurar profundidade de 12 quilômetros apenas. Ou pode parecer muito, mas saiba que pelo menos há mais aí 6 mil quilômetros para se perfurar ainda. Imagine então o que não esconderia a terra no seu interior. Os macuxi são um povo indígena que vive na Amazônia, em países como Brasil, Venezuela e Guiana. Segundo suas várias lendas, eles são protetores da entrada da Terra Oca. Suas lendas falam que há uma entrada no mundo que leva até o fundo da Terra. Há 120 anos atrás, os Makushi, uma expedição, viajaram pela Terra Oca, levando de 10 a 15 dias, até que chegaram ao seu interior. Lá foram recebidos, surpreendentemente, por gigantes e seres místicos, que os fizeram guardiões. Esses seres seriam gigantes hominídeos com 5 metros de altura. Mas como eles sabem disso? Como podemos ao menos ter certeza e confirmar a sua veracidade? Para isso, vamos também observar várias outras culturas e outros povos que também afirmam a existência da terra oca. Como por exemplo, a conhecida famosa Agartha é o equivalente, para nós seres humanos, da Terra. Só que fica embaixo da Terra, na Terra Oca. Ágarta é uma civilização inteira com milhares de seres protegidos na Terra Oca. Segundo a crença celta e a crença budista, lá não há tristeza e as dores humanas são desconhecidas, num mundo cheio de paz, magia e harmonia. Bem, agora o assunto ganha fôlego, pois não são apenas os índios que afirmam a existência da Terra Oca, mas sim várias outras culturas, religiões e outros povos antigos afirmam o mesmo. Mas ainda sobre os povos Makushi, suas lendas afirmam que após cinco dias de viagem incansavelmente na caverna, eles iriam então deparar-se sobre enormes cavernas cujos limites não podiam ser vistos. Em uma das câmeras do sistema de cavernas há quatro objetos enormes, iguais ao sol, que eram impossíveis de olhar pelo seu brilho muito forte. O propósito ainda segue um mistério para o povo Makoshi, mas que aparentemente serviriam para iluminar o local e sustentar o seu modo de vida, pois haveria também lá plantas, hortas e flores, tal como é o sol para nós na Terra. Mas será que existe de fato Agartha? E por que não podemos chegar até lá? Na minha opinião, a questão não é nem se existe, mas por que não podemos ter esse acesso? Segundo conta a lenda budista e também hindu, o coração humano está cheio de raiva, rancor, ódio e maldade e seria um desastre para esse local puro e sagrado o ser humano tocar nele. Ainda, de acordo com os Makushi, a caverna, além de extensa, é muito perigosa. Cheia de cânions gigantes, desfiladeiros, armadilhas e até vulcões na caverna. Mas que também há coisas boas lá. Pode-se ver plantas, frutas gigantes e até água na caverna, que dá acesso à terra oca. Até os britânicos estiveram na caverna, na época do Brasil Colônia, e aparentemente após entrar na caverna atrás de ouros e diamantes nunca mais foram vistos. 1 um a 0 para os gigantes em cima dos britânicos. Mas agora a coisa realmente fica séria quando várias civilizações antigas entram em campo e afirmam que Agartha existe realmente. Assim como na Terra, Agartha tem continentes, oceanos e ecossistemas, e você pode se surpreender, pois muitos povos e religiões afirmam que ela existe. Os Astecas diziam que era chamada de Mayapan, os Persas chamavam de Alberdi ou Ariana, os Hebreus a chamam de Canaã, os Mexicanos a chamavam de Tula ou Tolã, os Celtas chamavam de Terra dos Mistérios, Duat ou Dananda. também o budismo e o hinduísmo a cita, seguindo a crença budista os humanos jamais poderiam saber da terra oca pois ficariam maravilhados É com os filmes das belezas dos habitantes e do modo de vida da vida que levavam os habitantes da terra oca pois era um modo privilegiado de vida, até hoje toda a tecnologia da raça humana de prospecção Consegue chegar no máximo a 12 km de profundidade. Isso é muito pouco, perto dos 6 mil km ainda para explorar da Terra. Mas então como poderia civilizações antigas afirmarem de fato que há vida na Terra Oca? Já que essa vida é privilegiada, com cidades incríveis, uma vida celestial mágica com seres gigantes? A resposta pode estar justamente o uso de alquimia em civilizações antigas, o uso de alquimia e também possivelmente do contato mediúnico com espíritos, tal como fazia, por exemplo, Baba Vanga, Nostradamus e os povos maias, que sumiram de um modo misterioso na época. E você, acredita na Terra Oca? Comente aqui abaixo, deixe seu like também e compartilhe o vídeo. O fato é que talvez seja melhor não saibamos da existência desse local. Pois, se soubermos, algum dia pode ser um efeito similar a Pedro Álvares Cabral conhecendo o Brasil. Já pensou no desastre?